A Franz Rezende, direto do estande da Quartzlite Elite na Feicon. Estou aqui com a Vanessa. Pessoal, é, você que vai comprar argamassa aí para sua obra, tá na dúvida de qual argamassa, Franz, mas o que argamassa é que eu vou comprar para o meu piso? A Quartzlite desenvolveu um negócio, ó, top para você. Não ter dúvida de qual argamassa vai escolher. E a Vanessa vai me explicar aqui, ó, e explicar para vocês também como vocês vão chegar no ponto de venda e escolher a argamassa certa. Com certeza, com certeza. Fala aqui com nós, ó. E aí, pessoal? que a gente criou para facilitar a escolha do seu produto. Primeiro de tudo é decidir se o seu ambiente é externo ou se o seu ambiente é interno. No caso do ambiente interno, basta saber se o seu ambiente é de alto ou baixo tráfego, o tipo de revestimento que você vai utilizar, se vai ter a necessidade de uma sobreposição ou não e o tamanho da peça que você precisa atender. Com essa informação, você vai encontrar a melhor com o melhor custo benefício da nossa linha. Para você a sua obra. Tá certo? E é legal, pessoal, que ah, esse ah, monstruo ah. aqui está nos pontos de venda, não é isso, Vanessa? Exatamente, ele fica nos pontos de venda, a gente vai poliriciar agora ele para vários lojistas. A ideia é facilitar para o todo mundo, facilitar para o lojista, facilitar para o cliente e tornar tudo bastante. Pessoal, A Quarcelite está facilitando a sua vida. Você não precisa mais do vendedor te falar qual argamassa que você vai levar. Você mesmo já chega no ponto de venda, ó, com esse expositor aqui, você já sabe exatamente o tipo de argamassa que você tem que levar. Baseado no, nas informações de se é sobreposição ou não, é, qual o tamanho do seu piso né, e se ele é interno ou externo. Tendo essas informações, você mesmo, o consumidor, já pode escolher a sua, a sua argamassa, não é isso? Tá certinho, perfeito. É isso aí, pessoal. Olha pessoal, fui, obrigado, beleza. Obrigada, gente.